Fala galera, it's me pra você, que ainda não me conhece, eu sou o Rafael Oliveira, esse daqui é a Maitê E hoje é um vídeo bom, hoje é um ah, vídeo ah, que eu é? esperei pra fazer E hoje a gente vai comer aquela caixa do Japão lá do outro a gente vídeo abriu. A gente abriu e hoje a gente vai comer, hoje não tem nada derretido e se vocês quiserem saber tudo que tem aqui dentro, é só voltar no outro vídeo é clicar aqui. Mas a gente vai falando, né? A gente lembra é é onde isso. que é. E a gente vai falando também, lógico que você não é obrigado a ver outro vídeo, mas se quiser ver também é bom pra, pra todo mundo, né? Todo mundo ficar feliz. Então bora galera, deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, que isso vai ajudar muita gente. Bora, vamos primeiro fazer o chá. Ah não, não. Calma cara, calma! Eu tinha calma. feito o chá antes pra já deixar pronto pro vídeo. Ah. Mas quando eu abri, é tão bonitinho, mas é tão bonitinho que eu resolvi fazer pra vocês verem. Ainda bem que vem dois, é muito né? muito legal. Vem três. Tem dois. Tem dois? Bem Não, vem três. A gente perdeu um por aí. O outro que eu já tinha aberto, eu deixei do jeito gelado. Que eu falei no outro vídeo que eles sugerem, eu vou deixar. Amanhã eu mostro pra vocês como ficou. E aqui já temos nossa agulha quente. quente. Tá quente, cuidado. Cara. Ah, <risos> Olha isso, que delicinha, gente. Achei eu, o negocinho tá aqui, gelada. ó. Ele abre mó fácil, hein? Aqui, ó. Muito bonito. Ah, muito bom. Nossa, muito cheirosíssimo. Bom. Olha que coisinha fofa. Olha que bonito. Ele vem presinho assim. Olha que bonito. Aí é você solta isso aqui. E ó. tem o um cortezinho, né? Pra pendurar no copo. É, você pendureu no copinho assim, e ó. Ele, ó, é de redinha. Deixa eu mostrar. É, tipo, é muito legal. Igual o que tem aqui. E é tipo flor-flor mesmo, daí. Olha, dentro. Ali, não sei se dá. Acho que dá pra ver sim, olha, é de redinha. Vamos se dá pra ver as flores dentro, porque é muito legal. É muito bonito, né? Eu, é chave, eu vou botar né, uma foto no meu Instagram depois do. Eu... É tipo um tecidinho isso aqui, né? É um tecido. É um tecido. É um tecido. É um tecido. Bota, e aí, bota tem aí várias pétalas de flor. Bota aí aqui enquanto tá. Ó, oh, e ela é, A gente vai a deixar em infusão. Ai, oh, encaixei que aqui. Que bonito. Sério. Vamos deixar ele aqui. Deixar em infusão ali. Olha, já tá ficando. Bora, vamos lá. Posso escolher? Pode, vai, louco vai pra que comer. vai. Eu tô, vai. Louco pra comer. eu tô louco pra comer. Ou vamos deixar a esponja pro final? Vamos deixar a esponja pro final. Que esponja, que esponja. Isso é, é uma esponja. Tem que ter visto outro vídeo pra entender. É uma esponja, hum, Não, parece uma esponja. esponja. Isso é uma delícia. Vamos é. deixar a esponja pro vídeo. Então vamos começar com o pedacinho de bosta. Sei, mas vamos. tava derretido. Parece bostinha esmagada. É, tudo tudo, do... tudo que era doce a gente teve que deixar na geladeira. Tava Porque a gente mora no meio do inferno, do calor, do satanás Yeah. É difícil? É. Duvido. Parabéns. Ah, é muito ogro, né? Pô, tem outro dentro de outro. Ai, que lindo, olha isso. E todos os doces. Sabe o que, é que lembra isso aqui também? Tem com um negocinho pra não coisar, ó. O que, que é isso? Tipo pra não mofar, pra não ah, coisar. Ah, é antimofo. Muito legal. Isso aqui também lembra aquele doce que eu gosto muito lá, que eu não lembro o nome? Ai, que bonitinho pra abrir. Pra é comer assim, é. é isso aí. Nossa, ele é, você é, é pesado. Que assim, né? você só tá abrindo pra tu, né? Ninguém Tô vê. ligado, tô ligado. Eu percebi depois. Ó, <risos> oh, parece um pé. Ele tá com a textura e saia porque ele deu uma derretida de também. Pé. Não, ele derreteu, pô. O que, que é isso aqui? Quem vai primeiro? Vai você. Eu que escolher eu primeiro. Então você comprou a caixa. Que cheiro é bom. Nossa, que cheiro de ração, Maite. Cheiro de ração. Cheiro de ração. É de brownie. Deixa eu ver. É brownie? Nossa, brownie. tem cheiro de ração de gato. Não tô zoando. É brownie? Mano. Cheiro... Mas o que que É de que é? Feijão? Tá zoado então. Feijão branco. Nossa, tem cheio de ração É massa de, de feijão branco dentro de gato. Tem um pedaço de né? Muito gostoso. Tem gosto de goiabinha no meio. Goiabinha? Tem gosto de goiabinha no meio. Nossa, com gosto de ração de gato. Faz que delícia. Assim, não. não gostou, né? Então eu como isso. Não, eu como isso. Gostou? Você não gostou, mesmo. você não gostou. Não. não, nota. Vamos dar nota. De 0 a 10. De 0 a 10? Ah, mano, dá um nove esse aí, tá muito grande. É louca, nossa. O quê? Achei maravilhoso. Não. Eu gosto de brownie com um recheio molinho, muito bom. Qual o do cheiro, vai ganhar uma nota muito baixa. Você não gostou do cheiro? Também tem cheiro de chocolate. Tem cheiro de ração de gato. Não tem. tem cheiro de ração de gato. Quem comprar isso aqui um dia? Cheira antes de comer. Cheiro, não, mas cheiro? Muito bom. Pode cheirar. É Se você pé. não gostar, você oh, me dá. Cheiro de ração de gato Parece parece você cheio de pé. Nossa, Vamos pro próximo. Você muito. escolhe. Eu escolho? Só não pode ser esse. Você vai. Olha ali na, na telinha e escolhe. Cortou a tela. Ah! ah, vai ser esse que caiu aqui. Esse aqui caiu primeiro. Chocolate com morango. Chocolate com morango? Vamos lá. Nossa, isso é bonito, hein? Mas foi fácil, isso foi fácil. Ah! Olha, é um brigadeirão que de chocolate? Que bonitinho, parece um brigadeiro. Deixa eu cheirar, deixa eu cheirar. Que parece legal. aquele. É. Nesquik. Se você é rico, você não sabe o que, que é um legal. brigadeiro de Nesquik. Ah, bicho de pé ele chama. Bicho de pé? É. Ah, vai, come você primeiro esse. Tem o cheiro da, do recheio da traquina eu de morango. Eu comi aquele primeiro, come você esse primeiro. Tem cara de moti. Tem cheiro de... que tem traquina de morango. Parece um bombom. É tipo um sonho de valsa. Um sonho de valsa. É, deve ser bom ver nossas unhas, né? Nossa, eu tô com unha feia essa semana, eu não fiz. Toma. Ai, que delícia. Hum, ele é inteiro assim com os dentes, tudo. Ah, achei que era tipo um bombonzinho. Não. É tipo um açuquinho. Hum. Hum. Nossa, que cheiro bom. Olha o hum. cheiro. Tem o cheiro do recheio hum. da Drakinas. associo com tudo que a gente conhece que aí fica fácil. Hum. Hum. Parece recheio de tortuguita É esta fera aí, meu! É recheio de Tortuguitas. É o é recheio isso. da tortuguita é Aquele que tem umas bolinhas crocantinhas de leve, só algumas. É isso. Hum. É isso. A gente dois, tá com uma ar, né? fome, então a gente vai comer a caixa inteira, mano. Raio trovões. É, eu não dei nota, né? Hum uh -uh. outro. Ah, Lembra? Não dei. Qual <risos> do cheiro ia diminuir, então eu dei 4 pra ele. Deu 4 pra 4. ele? Não. E Nossa, esse daqui, falou. eu, dei, o, eu dei 8 desse. Não. Nossa! Foi. Eu fiquei com um monte de pedacinho de morango mesmo grudado no dente. Só nota. Pra esse? Ah, eu vou dar um 6. Hã? Tu deu 9 no outro? Porque, Porque deu... veio muito pouco. O outro é mal para o Não, a gente é um... não tá fazendo quantidade. Pelo gosto? É pelo gosto e cheiro. Não, o gosto é 10, pô. Deu 10? Dá 10 muito fácil. Não, deu então 9 pra bom. aquele, né? Pra kit Kat. Kit Kat é de que isso aqui? Morango com tiramisu É, eu não sei o que, é que é tiramisu, agora que eu lembrei É um doce de café eu de pesquisado, nessa, É tipo cheesecake Tá meio líquido, então de novo Era A pra gente... ser um é. dois Kit -kat aqui convencional, que você já sabe né Mas aconteceu aí o um negócio de Cheiro de queijo questão mesmo questão do mundo ser quente As pessoas estão morrendo nesse momento você assim, comendo assim O que, que é? Não pode dividir Não se é estranho Hum Doce um de café Lembra café no fundinho, né? Mas a parte de, de cima café. não tem gosto de chocolate branco. Não. Parece, não sei, doces. O gosto de bala de café com leite. Sei lá. Doces porque foi esquisito. E em cima não. lembra um morango. Não é ruim, é, um é gostoso, é gostoso. O gostinho de café é muito bom. Que é de mas morango eu não ruim? senti o morango. Também não senti, não. Tem morango? ou Não tem morango. Tem morango, pô. Não, e Agora anota, anota. Assim, calma aí. Eu dei seis. Você não deu morango em nada. Tem que tem, tem, falar pro vídeo, né? Eu, tu dei, pensa. Sei, não, eu dei seis, pô. Volta aí, eu dei seis do 6. Oh! Esse eu dou 5, porque eu achei estranho. Vamos eu abrir entendi. esse aqui agora, que ele tá virando líquido de novo Vamos, aqui, vamos. Ah, olha. Parece cocô, né? Parece diarreia. Os gostos Não, a gente morde aí já. É, então, morde aí, morde, morde. aí. Tá parecendo no cocô. Cheira primeiro, tem que ter o. Nossa, cheira maravilhoso. Nossa! Tá mordendo plástico. Então, deixa nem hum. a pontinha pra gente aqui. Nossa! rasgar mais. Parece língua de gato. Não, não parece não. Nossa, é bom? Comeu já? Não, não consigo abrir. É ah, tá, consegui. Tá tipo... Que delícia. Sorvete, tá bom, de... né? Eu gosto de chocolate caro. Bem caro. Hum. Eu dei 10, é maravilhoso. Não é maravilhoso, não, não. é bom. Não tem nem é aqui isso. Mas ele tem um gosto bem Nossa, natural. Que natural não. É... Não é muito doce, né? É, não é 10kg de açúcar. Não, não é. É bom. É bom muito Eu bom. não gosto de coisa muito doce. É, não, tá muito bom. Pra mim tá perfeito. É isso aqui agora, ó. Parece ser salgado, mas acho que é doce. Pra brilhar, é salgado, hein? pô. É salgado? Não. Ah, não pai tá com É doce, muito. é doce, é doce. Ah, não sei, mano. Tem shoio. Hã? Ah, tem cheiro de shoyu. Tem, é de shoyu. Hum, chumeio. vou gostar muito. Mas acho que é doce. Tem cheiro de shoyu. Você primeiro. Não, cheira, pô. ó ah, cheiro não, de tem shoyu. Nossa, cheiro de shoyu. Nossa, e é grudento, hein. Meio grudento. Esse brilho aqui é grudento. É sério grudento? É grudento. Vai logo. só com você. É meio grudentinho mesmo, parece que tem uma camadinha, Qual né? que eu dei, pô? Eu não dei nota, pô. Tu deu nota. Não gente. dei? Quanto que eu dei? Ah, eu sei lá, eu dei 10, é muito bom. Não, não. Eu dou 9,5. 9,5? É muito bom mesmo, gente. Queria deixar tudo de nota. Duro, hein? Eee! É ruim! Não gosto da língua que eu fica? Gostei. Ah, tá muito estranha. Hum! O nosso gosto é muito diferente. nem gosto daquela bolachinha de arroz que eu gosto. Não, tá queimado isso aí. Uhum. <risos> <risos> O sonho é bom. Hum. Mas ela em si é ruim. Mas é salgadinha, né? Não gostei. Fala, meu Deus, eu gostei mesmo. <risos> ah, olha isso. É uma panquequinha, eu acho. Ah, tá caindo tudo, Maite. Você tá fazendo cagada. Perdendo alimento. Era um coração, eu acho. Perde alimento, não. Não, pô. Ah, no coração sim, ó. Era. Ah, agora piorou. <risos> Vai, me joga! Ah, pô, deixou tudo quebrado dentro. Eu falei que tava quebrado, tu que pegou? Deixei direitinho aqui. Hum, a textura é bom. Ah, tu já comeu? Ah, comeu o que caiu. Comeu o que caiu. <risos> hum, Hum. Engasguei com o para-lixo. Muito bom. Que que parece? Tem cheiro doce. Parece bolagem. Cheiro de bolo doce. Pão de ló, sei lá, muito bom. Hum, tem um recheinho. Gostoso. Parece é salgado no meio. Bom, né? hum. Parece baunilha. Parece baunilha. Hum. Né? É? A gente 7 pra esse. É 10. 8, 8, 8. Tendo mais dois kitschikats aqui, né? Que a gente vai deixar pra outro dia. E agora tem o salgadinho. Vamos abrir o ah, salgado pra finalizar. A gente devia ter coisa. É, tem um outro chazinho. Não, tá o chá é por último. Vamos abrir o, o salgado. Olha que bonitinho isso aqui. Isso aqui é muito. É chique. Isso aqui é pra cidade de lembrança de... de casamento. <risos> abrir porque você não tem é que que um que salgado, não. Tá vendo? Já é fazer. é ah, mesmo? Hum, tem cheiro bom. É igual, Nossa, né? eu vou gostar muito. Tintinho. Não é igual. Não. Ah, é. é, é. Hum, hum, nota mil. Nossa, mil, muito três bom. Mil. Muito bom. Nossa. Esse, vamos ver os outros. Nossa, Nossa. é pimentinha ali agora. agora. Hum, vamos dar nota individual e nota no geral pra esse. Beleza, esse foi 10. Dez. 10, dez, dez, certeza. Agora é esse aqui, ó, que parece ser de ervas. Como é mesmo? É. É de ervas, não sei de que é o que é. Hum. alga. Nossa, que delícia, de nori. É de alga, sal... é de nori. Nossa, Nossa maravilhoso. Hum, igual isso aqui. Parece batata doce, Nossa, que é? delícia. Eu que de comida de peixe, no fundo. Batata doce era feita de quê? Não é feita de batata, né? Olha, tem a ginomoto. Não, o doce de abóbora, que é feito de... De batata, né? Tem uns, uns isquinhos, que é tipo a ginomoto. Tá vendo? Você tá viu? Oh. Uhum. -huh. Parece é salgadinho, vai. Hum. Parece de tomate. Parece de cenoura. Tomate. Hum, Os pardais é muito esquisitos, porque um cara acha que é tomate, o outro acha que é cebola. No final parece... cenoura. Cebola, eu acho que é tomate isso aqui. Não, no final pareceu tomate. É de tomate. Acho que foi todo isso. Não, tem essas escurinha aqui, ó. É igual o Não, né? não é, Ai, Ah, é. É esse esse de gergelim, de gergelim. É, de sementinha. Verdade, ó. Nem focou, nem focou. Tudo bem. Um coraçãozinho de gergelim. Hummm. Mas nenhum ganha desse daqui. Não, esse gergelim. melhor. Esse, esse ganhou. O gergelim fica em segunda. Eu ignori porque você. Nota geral, 10. 10. 10, 10, 10. Por isso que dez, dez, dez. Eu não dá 10 pra nada. Porque eu já sabia que isso aqui ia ser. Muito bom. Eu, eu conheço pela cara. O negócio que eu olho e falo, isso é ruim pra caramba. Retira o é meu 9 do outro. Não, não tem como retirar. Não tem como retirar. Nossa, maravilhoso. Eu já vi uma só com esse negocinho aí. Ah, ainda tem o peixe. Tem o peixe, eu pô. Eu achei que tinha acabado. Essa peixe de quê, afinal? Ah, é casquinha, mano. Sei lá do que. É, é tipo uma casquinha de sorvete, parece. Em formato de peixe. Pega aí, vamos dar uma olhada, vai. Olha como Olha tá vermelho! Olha lindo! Ah, tá pingando aí. Olha, não. Tá bem quente ainda, viu? Não Dois bem. minutos não foi uma ideia boa. Agora vamos abrir isso aqui. Olha isso! Isso é genial. é Quebrou. Olha. que triste. Quebrou. Cadê o foco? É da mesma marca do Chocolate Maravilhoso. Deve ser muito bom. Que chocolate? Ah, que era pra ser cubinho. É tipo um biscoito, né? Uma casquinha de sorvete recheada <risos> de chocolate. Olha isso! É tipo Nutella, mano. Olha isso! Hum... Dou nove. 9? 9. O outro chocolate ganhou é 9,5. Oh, não, não é. 9,5. Deixa eu comer assim, eu não comia crocante. Assim. Hum. Nossa, muito bom. Hum. É o outro dentro desse, parece, né? Hum. É o mesmo chocolate, que é a mesma hum, marca. É, é mais claro. Tipo, hum. Só que, sei lá. Gostoso. Muito gostoso isso. Vamos puxar? Hum, vamos puxar. Estamos sem paladar nenhum, é verdade, né? É pra tomar é um chá. É verdade, vai estar adoçando na boca. Hum. Ai, que lindo ele fica, ele seca rapidinho quando tira, ó. Hum. Ele ficou transparentinho, hum. ficou bonito. O um negocinho lá de isso aqui, o, o pé, um cheiro de ração, hum. achei gostoso agora. É muito bom, eu falei. Nossa, você não gostou, você não gostou. Que estranho. Você gostou? Ninguém compra. Não, não compra. Não, compra assim, que é bom. Compra me dá, me dá. Provavelmente você vai comer isso de uma vez. Nossa, maravilhoso. Aí, porque você já gastou dinheiro, olha. Não, não, agora você já tá dando a dica, dá só uma mordida e guarda o resto, é, depois você come de novo. dá uma mordida não, que a, que a tua bom. boca vai acostumar com o negócio. É daqui a... O que é bom? Aí depois você come e fica gostoso. Agora eu não sei se é qual dos outros doces que deixou doce. Batindo. E aí, e aí? E aí? E aí, e aí? Que delícia. Gosto de quê? De flor. Flor? Como assim? Tem gosto de flor. Gosto de flor? Juro, tem gosto Nossa, de flor. Nossa, uma flor hoje. Experimenta, Tem gosto de flor. Parece que eu tô comendo pétalas de flores. Não tem pétala. coisa que... <risos> que delícia. Parece que eu tô comendo pétalas de nossa, flores. Nossa, que delícia. Eu tô fazendo o gelado, deixando na geladeira já. Pra amanhã eu provar. Hum. Eu conto pra vocês se é bom. Se Imagina bom. isso gelado. Nossa. Nossa. A gente pôs hum. a água certinha, né? A água certinha. E olha que a nossa boca tava doce. Tá maravilhoso o chá. Muito bom. E é isso, galera. A gente, eu dei ideia só pro salgadinho. Nossa, a gente tava muito bom. Tô doido pra acabar o vídeo e comer mais. Oh! Essa foi a caixinha danificada que eu abri com o estilete com outro vídeo. que você for menor de idade e não usa estilete, né? inscreva no canal, deixe seu like, muito obrigado, tchau! Quer comer tudo, já até treta aqui. A vontade é grande. Eu gostei muito. Disso. Quer comer? gosto tô com fome. Dá uma aí. Um pouquinho. Muito bom. A gente... <risos>